Eu sou coach, sou mentora, sou terapeuta, sou massoterapeuta é, e algumas outras aí. Uhum. Trabalhei por 30 anos com o desenvolvimento humano. E em 2019 uhum. eu estava para aposentar e comecei a procurar algo para eu fazer nessa, né, nessa linha de segmento do que eu já fazia, porque eu gosto demais de estar com pessoas, de ajudar pessoas. E aí... É... Comecei, fiz alguns cursos, mas não era aquilo. Uhum. Fiz vários cursos, de 2019 até 2021. Mas Sim. não era aquilo. Se, aí... Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Agora eu vou, vou entrar aí, vai parando, vai parando. Pessoal, olhe bem assim, ó não se acomodem. Não se acomodem. Essa pessoinha querida que está aí, que é a Jacira, ela é uma buscadora, ela busca começou não, não gostei foi outro segue lá Jacira isso aí depois de fazer vários falei meu Deus vou fazer até em casa porque eu fiz vários mas não é isso que eu quero então acho que eu vou tomar sua massoterapia mesmo só e pronto mas eu queria complementos e aí um uhum. dia procurando um complemento nesse segmento eu vejo lá um professor aí eu fui para aquele professor Falei, ah, vamos falar aqui um pouquinho, deixa eu ver o que esse moço está falando. Porque ele com esse pezinho na mão chamou muita atenção. É. né? E aí, comecei a assisti-lo e falei, gente, que conhecimento maravilhoso tem esse senhor. Uhum. Né? Um jovem senhor. Que obrigado, conhecimento maravilhoso. E, e que humildade ele tem para passar. E que modo que ele usa com uhum. tanta simplicidade. Que é o, é o módulo SPO simples isso. prático e objetivo é. nosso e é objetivo mestre. mesmo é no ponto ele para tudo que a gente precisa saber direto direto ao ponto sem rodeio uhum. e com uma simplicidade gigantesca é, é, tamanho gigantesco é o conhecimento dele e passa Obrigado. isso pra gente assim, com, com tanto carinho com, com tanta é com tanto respeito pelo hum. pelo aluno dele e isso me, me encantou, me cativou e eu falei, eu vou assistir essa maratona. E aí coloquei os horários, mudei minha agenda para poder estar ali ao vivo, online. E aí quando isso, terminou a maratona. E, e, isso e eu... isso foi quando, Jacira, conta. Quando foi esse momento para você? Me parece que foi de agosto para setembro, professor, que eu me formei em outubro, parece. <risos> Do ano passado, 2021. O ano passado, 2021. Então não tem um ano ainda. Não, não, uhum. não. Não tem um ano ainda. Pessoal, vai <risos> anotando. Ó. A Jacinta está com a gente e tem menos de um ano. Tem menos de um ano. E aí, é... quando eu estava fazendo a maratona, me chamou muita atenção aquela aula que você é... aplicou na Vilma, ali ao vivo. Uhum. para todo mundo ver. E você pediu assim que a gente trouxesse o um convidado. Uhum. Então eu trouxe uma convidada de cobaia, é <risos> uma cliente, é parente, uhum. né? E essa cliente, ela tinha muitas dores de coluna, vivia poder de remédio. Uhum. E ali, naquela sessão que você fez com a Vilma, essa pessoa ficou sem dores. No então, meu primeiro, a primeira vez que eu pego no um pé. A pessoa levante não tenho dores qual foi, a, qual foi a sua sensação naquela hora de nossa mas será que é verdade mesmo implicação. isso foi uma coisa tão maravilhosa uma sensação tão gostosa sabe assim de me encontrei é isso que eu quero que foi aquela certeza ali naquele momento Legal. tô no caminho certo nós fizemos essa aula ontem, que você está falando, nós fizemos essa aula ontem nos Pezinhos da Vilma. Não sei se você teve a oportunidade de assistir ao vivo ontem. Ai, então que não, é não está aqui para eu assistir. Isso. Tá aqui? Eu assisto e, tudo. Isso. Mas... E anteontem, anteontem, eu fiz também uma aula prática no Pezinho. E ontem foi nos Pezinhos da Vilma. E foi fantástico. Muitas. Então, o que eu digo assim, pessoal, vocês que estão aí conhecendo todo o nosso projeto, toda a nossa vontade de divulgar a reflexologia podal, mostrar de A por A, mais B que dá certo, é, vocês que estão querendo entrar no curso, eu vou pedir para vocês, é, gentilmente, assim, se espelhar na Jacira. Porque lá no começo, ela fez e, bumba aconteceu. Na frente dela, sabe? Não é, não é uma pessoa que contou para você que deu certo. Então, para você que fez a, a, a aula prática, detalhe as aulas do curso, que a gente está fazendo o curso gratuito, Ficam disponíveis até hoje à noite. Hoje à noite tem a última aula, né? E depois da última aula, quando for meia-noite, o conteúdo sai do ar, tá bom? Sim. O pessoal, mas você acha que porque eu me formei e eu não vou lá assistir para matar a saudade, para aprender um pouco mais? Sempre. Tendo certeza. Ou na plataforma direto. Isso. Direto. É bem porque interessante. Porque às vezes alguém tem uma dúvida, a gente possui um grupo dos seus alunos com 175 uhum. terapeutas, de massoterapeutas, reflexologistas podais uhum. né? E isso. reflexoterapeutas. E tem é 170 alunos seu lá nesse nosso. Isso. É, uma, -alunos, um, né? é um pessoal bastante interessante. Isso. E nós somos uma família. Ali um ajuda o outro, e um posta o seu vídeo. Ah, oh, gente, eu estou com uma dúvida aqui sobre tal é, é, sintoma. Aí um corre lá, pesquisa, vai na plataforma, pega o vídeo e fala, tá na aula tal. Tá, tá, tá, legal. Tá, é uma egrégora de ajuda. É lindo. Então, é então, lindo. Dizendo, então dizendo isso para quem está querendo chegar, o, o nosso curso, para vocês entenderem, é, o curso com certificado, com essa assessoria, esse suporte todo, ele está dentro da plataforma Hotmart. A plataforma Hotmart é a plataforma de cursos online mais respeitadas da América Latina. E que saiba do mundo, né? porque ela, ela é muito, muito grande, tem muitos cursos lá dentro. E o nosso curso, eu, eu coloquei meu curso lá dentro, tamanha a confiança que eu tenho na garantia do meu produto e também para vocês que são alunos no acesso ao curso. Então, como a Jacília está é comentando, você que adquire o curso, o curso está lá disponível para você. É só você entrar lá e assistir. Você tem lá, tem um ano de acesso e mais um ano de bônus. Ou seja, você que entra no curso hoje, você tem acesso por dois anos ao curso. E cada curso tem carga horária de 63 horas -aula. Isso. E aí, é, sempre que a gente tem assim, né, eu, eu gosto mesmo que eu, que eu sei para poder ajudar lá no grupo, é uhum. primeiro eu não dou a resposta assim de cabeça. Primeiro eu confirmo se eu estou certa. Isso. Parabéns. Né? e vou lá porque eu só só oriento quando eu tenho certeza isso e Jacira o que te fez o que te fez decidir você realmente eu vou entrar na reflexologia qual foi o o start não é isso mesmo professor foi logo ali quando eu comecei, a, a que estava ainda na maratona, ainda não, não tinha comprado os cursos, quando eu comecei a dar a cortesia, a degustação, uhum. e que ali, com 10 minutos em cada pé, as pessoas levantavam e que é isso? O que, é que você fez comigo que eu melhorei? Que mão é essa? É uma bênção essa mão? Uhum. E eu ainda não tinha o aprovador, não tinha comprado aí o curso, eu ainda não tinha ainda sido presenteada uhum. com o meu mapa, que legal, o meu apalpador, né? Então ainda não tinha isso A única ferramenta hum. eram as minhas mãos E um pouquinho de creme isso. Era a única ferramenta que eu então tinha Então fala, falar do apalpador o, o apalpador que a Jacira está falando É esse aqui, Eu acho que ela tem aí pertinho dela também Isso, bate no meu aqui <risos> Isso, legal Eu tenho uma, uma, uma historinha pequenininha eu Posso contar? Pode, pode, eu acho que você pode Meu netinho, as pessoas ontem eu vi uma moça perguntando Na live da, da colega é, se uhum. podia fazer em criança. E, assim, não dá para responder todas as perguntas, né, professor? E aí eu queria pegar esse gancho dessa pergunta, mas dessa moção vamos, moça vamos lá, é importante, eu... é importante, porque você vai falar que é reflexo... Porque muitas pessoas perguntam, mas reflexologia pode aplicar em criança? Pode. Pode, pode aplicar em pessoas idosas? Pode. Mas, obviamente, você precisa respeitar o corpinho da criança Com e respeitar certeza. o corpo também do, da pessoa mais idosa. É. É quanto menos, mais como o senhor Sim, nos ensina. Isso, isso. Mas conta lá, estou curioso assim, para saber dessa história aí. Ó, o meu netinho, antes de fazer 10 meses, ele foi no, no, num gramado, num campo, e soltou as mãozinhas. Minha filha fez o filme, e ele correu, e ele brincou, uhum. e, e andou lá perfeitamente. Quando chegou em casa, não sei se a troca do gramado, pelo piso ou alguma coisa que aconteceu ele não queria andar em casa ele uhum. botava as mãos e gatinhava minha filha falou mãe lá ele andou tão bonitinho postei até o vídeo dele tudo uhum. me parece que faltava uma semana para ele completar 10 meses eu falei filha é, ele tá com medo então é, eu, eu vou traçar os cinco elementos aqui uau vou... nossa que <risos> fantástico e olha, pessoal, pessoal, preste atenção na sacada. O terapeuta o terapeuta tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se a criança estava andando no gramado toda serelepe contente, chegou num piso frio, um piso duro, ela não quer andar. Para mim, sabe por que é óbvio que ela não queria andar, Jacira? Sabe por quê? Porque você fez a análise. Você fez análise. O que, que você fez? O seu pequeno cliente de 10 meses, seu netinho. Você fez o que? Você estudou o seu cliente. Estudei o cliente. Segue lá. E aí, é, o medo está no elemento água. Água, parabéns. Aqui embaixo do elemento Eu água. Eu tinha que conter esse medo. Ó, medo. Aqui então, medo tá? Isso, medo, elemento água. Eu tinha que conter esse medo. E a lei uhum. de contenção para o elemento água é o elemento terra. Terra, tá aqui, ó. Tá, o elemento terra, ele contém, ele diminui a ação da água. Jacira, show <risos> de bola. O sucesso seu demonstra a sua expertise. Professor, eu trabalhei nele à noite, à tardezinha, à noite ele tomou banho, foi relaxar para dormir e eu antes dele dormir eu trabalhei ali. De manhã ele levantou, desceu da cama e saiu andando. Segura um pouquinho, Jacira, segura. Jacira, em quanto tempo, quanto tempo você precisou para elaborar esse protocolo para o seu cliente? Dez minutos. Perceberam, pessoal? Por quê? Porque ela analisou, estudou o cliente, né? Tava andando coisa e tal. Poderia ser uma, mas como é o neto dela, tá próximo, conheço, tal. Conheço. Isso. Conheço. Mas poderia, poderia ter sido uma pessoa desconhecida. Chega, imagina. Chega no seu espaço terapêutico uma pessoa, um cliente desconhecido, pegou o seu contato das suas propagandas que você faz. Porque você colocou lá que você atende crianças, que tem medo, aquela coisa toda. Aí chega a mãe com seu filhinho lá, de 10 meses. Olha, meu filho está assim, assim assado. O que, que você vai fazer? Me conta, como que foi o dia anterior dele? Ah, o dia anterior dele, ele brincou, foi no gramado, brincou com cachorro, com gato, pulou, salteou. Foi os primeiros passos dele, ele estava super legal. E chegou em casa, ele não quis andar mais. O que, que você fez? Você estudou o cliente, então não precisa exatamente ser o seu neto. Tá? Porque eu estou dizendo para vocês o importante dentro do método SPO, base é estudar o cliente. Por quê? Porque o protocolo não sai da minha cabeça ou não sai da cabeça da Jacira, feito um passe de mágica, né? Que a gente tenha uma bola de cristal. A nossa bola de cristal é estudar o cliente. Segue lá, Jacira, estou adorando a sua história depois do meu neto já apareceu outras crianças que estavam com medo de andar e as mães souberam ela fez ela andar foi isso que disseram ela fez o netinho andar. eu não fiz eu trabalhei o medo dele tá vendo como que é a coisa, coisa o nós, nós enquanto comunidade enquanto povo né nós somos o povo o povo solta as coisas né a Jacira faz criança andar. Não, não fiz. Não é? sou, não faço criança andar. Isso. Estudei o cliente, apliquei isso. o protocolo, mas na linguagem popular, na vacina linguagem. fez o protocolo andar. Na então apareceu o cliente um e... para fazer menino andar. E, pessoal, e é isso que marca na vida da gente. A gente é marcado pelas coisas que a gente faz. tá? Então, vou fazer só um corretivo para vocês que estão aqui assistindo, que estão nos assistindo. E lembrando que a Jacira já falou, a Jacira ela não faz ninguém andar. Não, não eu, de eu, maneira eu, alguma. Eu estudio o cliente, eu, eu, eu fiquei método certo. Isso, o que, que nós fazemos? A gente, nós temos o conhecimento, e através do conhecimento você aplica a técnica, você aplicou a técnica, o resultado aparece. Qual é o resultado? Isso. Se a criança estava é. com medo, se ela deixa de ter medo, ela começa a tocar a vida dela normal. Nossa, e assim com é. todas as pessoas. É. E aí eu trabalhei numa outra criança que a mãe falou assim, meu Deus, ele era quietinho, hum. e aí depois que ele começou a andar, ele tá esperto, serelepe, tirou o medo, foi todo, que ele perdeu o medo de água, ele perdeu o medo de andar, ele perdeu o medo de, de correr, ele perdeu o medo de tudo. Que legal. Então aí eu falei, tem... mas você queria ele sentadinho, só na cadeirinha, medo? Não, de maneira alguma, tá ótimo assim. <risos> maravilha adorei adorei essa história muito bom e professor é, é a minha eu tive a minha primeira cliente uhum. lá atrás não foi a minha primeira agenda uhum. eu estava com a agenda marcada mas ainda não tinha atendido cobrando sim e aí aconteceu um fato aqui dentro de casa é, quando é meu neto ou meu filho, eu posso falar que eu não dou responde não é, é segredo. Eles autorizaram o contar. Uhum. É, o meu filho, ele é um rapaz viajado, ele trabalha com rali no mundo inteiro. Assim, tem muito conhecimento e tudo, mas ele é cético. Uhum. Ele só acredita naquilo que ele experimenta. Uhum. E aí, ele é apaixonado por massagem. Né? A mãe dele é massoterapeuta e ele gosta muito, né? E aí, apaixonado por massagem. Então, eu comecei a fazer o curso, ele ficava vendo eu com os pés, com cinco elementos. E aí, falando comigo assim, ué, oh, mãe, mais um estudo da medicina chinesa? Eu falei, mais um, filho. Aí ele falou assim, eu falei, mas esse é diferenciado. Porque a gente trabalha com a cultura aí, como você falou, uhum. né? E aí eu falei, mais um, é o complemento. Porque eu quero trabalhar só com essas duas áreas. Vou deixar até a, a, a massagem né uhum. Vou muito lado. Porque com essa eu resolvo tudo. E aí. Escutaram, pessoal. Ela falou que com essa massagem, que a reflexologia resolve tudo. Resolvo tudo, pelos pezinhos ali, e pé fofoqueiro, pé conta, cabelinho. Com... <risos> e aí, o pé do meu filho foi o fofoqueiro gigante. Meu filho chegou aqui e falou, mãe, queria uma massagem. Vou viajar, minha filha veio também e nós queremos uma massagem. Falei, então eu vou dar para vocês uma cortesia da reflexologia, para vocês uhum. conhecerem. Hoje eu não vou fazer a massagem relaxante. Ah, mãe, então faz. Comecei a fazer a massagem nele e ele dormiu. Uhum. É, eu, eu, é raro os meus clientes não dormirem. É raro raro eles, né? não, eles não dormir Todos eles dormem. Não, todos eles dormem. Eu faço a massagem. Sim. Se eu tiver que investigar, eu tenho que procurar os cristais. Eu tenho que procurar a dor. Porque mesmo dormindo, eu sei onde está doendo. Porque uhum. o meu filho, quando eu tocava ali no ponto 9, abaixo do dedinho... No ombro, né? No né? ombro. ombro. Isso. O ombro. Quando eu tocava ali, ele estava dormindo e fazia assim. Ó. Uhum. Eu falei, tem algo aqui. Não tinha cristal, mas tinha dor. Uhum. Aí trabalhei, né? Desconstruí a dor, harmonizei e fiz o resto, fiz o protocolo geral todo, dei atenção especial ao ombro e ao braço, né? Ao antebraço, porque foi os lugares que eu vi que estava tendo um incômodo. Mas eu não sabia de nada, apesar de ser meu filho, uhum. a gente tinha acabado de chegar de um rali, nós não tínhamos conversado, e ele já ia viajar, ele só veio trocar a mala e trazer a filha dele para a gente ver um pouco. E aí, ele dormiu, dormiu, dormiu, quando eu terminei tudo. E que a gente acorda, a pessoa, né? Até, né? Eu falo, agora eu vou dar um coro. É, tem, que dar, corpo tem que dar uns poder. tapinhas para no finalzinho é, da massagem. Isso. Aí, quando eu fiz isso, que ele acordou, aí acorda sentindo muito bem, né? E aí, eu falei, filho, é... como é que você está se sentindo? Uai, mãe, que delícia, como que é gostoso isso, tô leve, tô tranquila Eu não tive a oportunidade de perguntar pra ele a diferença entre o um pé e outro Porque ele tava dormindo uhum. Então eu fiz tudo, pé direito e depois pé esquerdo E foi só no pé direito que eu encontrei essas dores E aí, é, quando ele acordou, eu falei Filho, é, no meu trabalhar reflexologia, eu encontrei algo no seu ombro, no seu antebraço O que que tá acontecendo? Conta pra mãe Aí ele falou, credo, mãe, como assim? <risos> eu falei, eu encontrei algo errado aí. Tem algum problema? Aí ele falou comigo assim, ah, agora, como é que você ficou sabendo disso? Eu falei, o teu pé me contou. Ele falou, credo, <risos> <que> tem... <risos> o pé conta, eu falei, conta. Ele falou, mãe, então agora eu vou te contar. Primeiro eu vou ver fazer uma coisa. Aí ele levantou o braço. Levantou o braço lá em cima e falou comigo assim: ó, ah, ó! Oh. Gente, eu falei: o que aconteceu, filho? Ô, mãe, é no rali eu capotei. E eu desloquei o ombro direito e o braço. Fui ao médico, passei pelos cuidados devidos, mesmo com a medicação, mas eu ainda estava sentindo muita dor. Eu não estava conseguindo levantar o braço. Uhum. E agora, como um passe de mágica, eu estou conseguindo levantar o braço e estou sem Uau. dor. Aí eu falei: filho, e melhorou quantos por cento? Me, me fala de 1 um a 10 a numeração. Ele falou: nove. Uau! Melhorou 9%? 90%. Nove fantástico, fantástico, fantástico. Eu, aí eu falei assim, meu filho. Aí ele falou comigo, mãe, eu não te contei do acidente logo que eu cheguei, porque é para não te preocupar. Uhum. Porque você é preocupada, é mãe, né, professor? É. Para não te preocupar. Mas eu uhum. não sabia que você ia descobrir assim. Eu falei, meu filho, <risos> que o pé incrível. conta tudo pra você. Que não você. Chegou, é físico, é emocional, a gente estudando direitinho, a gente descobre tudo. Que legal. Jacira, é, é, é tantas histórias, eu sei que você deve ter, um, um, sei lá, você já está desde agosto trabalhando, né? E, mas hoje, assim, como é para você hoje, Jacira, é, que está aí se aposentando, ou já se aposentou, o já que é para você, vendo? já se aposentou, o que é para você hoje trabalhar com a reflexologia podal? É tudo, é tudo, é grau de satisfação geral, geral, Sério? Sabe? É, eu vou falar assim que o financeiro vem, vem, uhum. vem bastante é, Quem está em busca de um financeiro melhor pode fazer uma transição de carreira ou pode, é, igual no meu caso eu não fiz uma transição, eu agrupei Uhum analisou é. uma né Porque se aposentou e iniciou e eu, uma outra eu coloquei a reflexologia no lugar dessa que eu aposentei e as outras eu continuo também então assim uhum. eu tenho né que eu sou coach, não posso parar de dar os meus coachinhos né uhum. é, eu sou mentora também, não posso parar de dar mentoria uhum. e sou terapeuta né, tenho que atender como terapia né uhum. e aí é e essa complementar da reflexologia veio assim para é, é é completo vem então, para completar mesmo uhum. sabe é um complemento é é, é... em todas as áreas em todas eu, as áreas eu, eu queria que você depois Alguém? contasse para gente né ah. eu essa história que você não sei se você fez um pacote e você cobrou um valor Sim. e a sua cliente Sim. te deu um outro valor. É... Isso. Conta Mas só um, um pedacinho dessa história. Como que foi isso daí? O oh. que, que, que, que foi isso? <risos> Conto. ó, Quando meu filho ficou tão encantado com isso, ele fez um post. Ah. A pessoa que não acreditava fez um post e postou no Instagram. Olha só. Aquela e pessoa que era cética... É, é, ele fez a, a propaganda pessoa, da reflexo Pessoal, é assim, deixa eu te segurar um pouquinho, Jacira. melhor propaganda que você possa fazer é você entregar para o seu possível cliente uma degustação. O que é uma degustação? É uma cortesia. Lembra no supermercado? No supermercado as empresas não dão degustação, presentinho para o cliente de bobeira. Eles dão para quê? Porque eles querem que o consumidor... Experimente aquele produto. O consumidor gostou, viu que é bom, ele vai lá na gôndola e pega um quilinho de linguiça, um sabão em pó diferente, um amaciante mais cheirosinho, mais gostosinho. Enfim, a degustação é a, é a propaganda mais barata e eficaz. Né? A, a cortesia é a propaganda mais barata e eficaz que você possa fazer. Continua Consigo. lá, Jacira. Como que foi isso Consigo. daí? Quando ele pôs esse post, aí apareceu um senhor, daqui mesmo da minha cidade, uma cidadezinha do interior de Minas. Ah, Itabirito, conta pra gente. Qual que é a sua cidade, Jacira? Itabirito. Eu sou de Belo Horizonte, da capital, mas eu resido a 60 km da minha capital. Ah. Eu resido no interior mesmo, uhum. uma cidade pequena. E aí, é, esse moço me procurou. Viu o post do meu filho uhum. e me procurou. E aí falou comigo, eu quero marcar, mas como eu tenho uma viagem marcada agora, eu quero marcar daqui duas semanas. Quando eu chegar de viagem, eu quero é, vir fazer. E aí perguntou o preço, a gente acertou tudo direitinho. Uhum. E ele, eu, eu agendei para ele, para daí duas semanas. Uhum. E eu também, no final de semana, eu ia viajar para o interior. Uhum. Mais um pouco daqui também. Uma outra cidade. Duas cidades depois da minha. Dessa que eu resito. Uhum. E aí, eu tinha dado cortesia para uma senhora, a filha dela trouxe, eu dei a cortesia, e a dona foi embora. Uhum. Como ela, ela mora em duas cidades diferentes, e é, lá onde ela mora é uma chácara, não tem telefone, não tem internet, uhum. então eu perguntava só para a filha, ah, mamãe está bem, mamãe está bem, mas ela quer marcar com você. Aí no final de semana ela falou comigo, olha, mamãe tá, tá é, com vontade de fazer porque ela sentiu muita melhora naquela degustação que você deu. Oh. Mas ela quer sessão completa. Ela quer uma sessão completa. Uhum. Porque ela, ela sentiu um alívio, tipo, seis, sete, naquela sua degustação. Uhum. Mas ela quer dez. Uhum. Então, é, eu digo, se você puder, eu vou te levar eu falei então pode ser o final de semana uhum. porque para semana que vem eu tenho agenda Sim. aí ela foi então tá E aí eu fui para lá na, na, no final de semana quando eu cheguei lá ela não perguntou valor ela nota, até então ela não sabia valor porque uhum. ela tinha ganhado uma degustação uhum. ela a filha tinham ganhado uma degustação e aí ela falou comigo é, eu quero a sessão completa e você faz combo? Aí eu falei faço pacote, faço sim. Pacote, pessoal, pacote dá muito resultado. É, falei faço sim. Aí ela falou então é, eu vou querer que você faça essa para mim agora e dependendo do resultado nós vamos marcar pacote. Falei uhum. exato, é assim mesmo é que funciona. E se você marcar o pacote essa de hoje já vai entrar para dentro do pacote. Não vou te cobrar a parte uhum. Ela veio daqui a aqui E aí deitou a senhorinha Deitou a senhorinha e falou comigo Vou te confessar uma coisa Aquele dia lá na degustação Eu não dormi, mas eu tava com uma soneira <risos> E eu não durmo direito Porque eu tenho há muitos anos fibromialgia Uau Fibromialgia, e aquele dia, pessoal aquele pouquinho que você fez Você tem as mãos abençoadas porque aquele pouquinho que você fez, eu consegui pegar no sono e eu dormi quase a noite toda. Que fantástico, que fantástico. Eu dormi quase a noite toda. Ou seja, a degustação não melhorou 10%, né? 100%, né? Sim. Foi até o número 7, né? Que é um, e ela não um dormiu grande, a noite inteira. É um grande salto, né? pessoa que Oi, tem fibromialgia, só. imagina uma pessoa que sofre com fibromialgia, que eu sou, eu sou apaixonado por trabalhar clientes que sofrem Entendi. com fibromialgia, porque eu não quero ver as pessoas com dores. E assim a gente encontra os resultados. Imagina uma pessoa que sofre com dores terríveis, com 20 minutinhos de massagem, uma degustação, aliviar 70% daquela dor. Com certeza Isso. essa pessoa ela vai conseguir dormir e vai ter um dia melhor. Isso. Isso. Aí dormiu quase a noite toda. Mas ela queria dormir a noite toda, ela queria o 100%, ela estava buscando por isso. Aí quando Olha, eu cheguei. Esse é o valor da degustação. Para isso que serve a degustação. O cliente tem que ficar com aquela, aquela coisinha, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero. E aí quando eu cheguei, ela já estava toda bonitinha. Eu já tinha tomado o banho dela, já estava deitadinha. E falou comigo: estou até com a minha roupa íntima, uma camisolinha comprida porque eu sei que eu vou dormir <risos> olha o que a Jacira fez ela embutiu na cabeça da cliente dela que é bom mesmo a cliente já já tinha percebido na degustação e eu sei que você vai terminar a massagem e eu sei que eu vou ter sono já estou até pronta isso isso Inclusive. professor no meio da massagem ela já estava dormindo no meio da massagem, ela já estava dormindo. É, eu tenho dificuldade de manter meus clientes acordados, todos. Não uhum. sei o seu, que eu tenho. É um talento seu. Dormir, é um tá? talento seu. Eu tenho os é, meus. É... Eu tenho os meus talentos, né? Na reflexologia, você tem os seus, o seu jeito de fazer. Embora você está amparada dentro do método, mas o, je, o jeito seu é único porque ele é exclusivo seu, né? exclusivo seu. É o meu é meu e de vocês que estão assistindo aqui que vão fazer o curso que estão acompanhando você vai ter o seu jeito peculiar de fazer vai, vai vai a gente descobre ao trabalhar como é que a gente funciona melhor como é que a isso. gente entrega melhor como a gente entrega mais a ah, legal interessante você falar isso por quê porque o curso ele não é uma forminha Onde você entra, você fica engessado. Ó, oh, faz Sim. só isso. Não. O curso é um curso de expansão. Eu quero que você pense. O curso é um curso investigativo. Você, meu aluno, você, minha aluna, você está intimada por mim a pensar, a pensar o seu cliente. Porque assim você vai se desenvolver cada vez melhor. E você bate nessa tecla, assim, de acordo que a gente não esquece isso nunca mais. Uhum. Né? Você funde isso dentro da nossa cabeça uhum. né? E você sempre é, é, a, a sua simplicidade, a sua humildade É que você é o professor, mas não tem egoísmo Você fala, eu quero que vocês ampliem Eu quero que vocês uhum. descubram Eu quero que vocês é, é, aprendam a fazer o método certo Com responsabilidade Com simplicidade, simples, prático, objetivo uhum. Mas eu quero que vocês cresçam. Cresçam. da Sempre o que vocês nos falam. É, é um pai, é um pai querendo, é um pai querendo soltar a mão do filho, vai para o mundo, vai no mundo se desenvolver. Isso. Isso dá a gente uma segurança muito grande. Dá a gente desenvoltura, conhecimento. Uhum. E, e dá a gente uma uma, uma confiança muito grande. Legal. É? Essa confiança que você deposita em nós, alunos, hum. isso dá um up para gente ir sem medo. Que bom. Mas conta lá a história. Estou querendo saber essa história que separou. Eu quero saber dessa história. Tá certo. Então, quando foi assim, já no meio, ela já estava dormindo. E como eu fiz na cama dela, nós saímos, deixamos ela dormir, não teve a rol naquele dia. Segura um pouquinho. Segura. Ai, ai, ai. É, por isso que eu falei. É uma entrevista, mas é uma entrevista cheio de conhecimento. Cheio de dica. Você falou que você atendeu ela na casa dela, na cama Sim. dela. Ou na seja, dela. você foi fazer um atendimento home care. Home. Um atendimento a home domicílio. Care. Então fica Sim. a dica de ouro para vocês que estão aqui. Sabe, eu estou aqui no meu espaço terapêutico. Sabe? Eu preciso ter o meu espaço terapêutico, porque eu dou aula, etc. e tal. Mas não é necessário. Não é, in, não é aquela coisa... Ah, se eu não tenho espaço Muito terapêutico, eu não vou trabalhar, porque eu preciso ter uma salinha. Esquece esse negócio. A sua salinha, o seu espaço terapêutico, se você tiver, legal, bacana. É bacana, é gostoso, tudo organizadinho e tal. Mas não seja essa a sua trava. Tem muitas das nossas alunas lá atrás... Não sei hoje como que está a cabeça da Jacira, porque eu ainda não perguntei isso para ela. Tem muitas alunas que começaram lá atrás, que o sonho delas era montar o seu espaço terapêutico. E essas muitas lá atrás, começaram fazendo aquilo que eu ensinei, simples prática e objetivo. Vai lá no home care, trabalha, trabalha home care. Hoje, muitas delas têm condição, têm dinheiro para montar o seu espaço terapêutico e ó... Não monta o não, não, seu, espaço, seu espaço terapêutico Não, não, não, é, não é indispensável o espaço, não uhum. é, A pessoa, se não tem o espaço Ela trabalha e ganha o dinheiro dela Do mesmo jeito, ela alivia as dores Do mesmo jeito uhum. Não é necessário o espaço E a Eu vantagem, tenho... né? e a vantagem do, tenho... do, do atendimento home care é, Não sei se ocorreu na casa da sua cliente né? Mas normalmente as pessoas não vivem sozinhas né? Normalmente não vivem sozinhas se você fez uma pessoa ela gostou, aquela outra pessoa que está do lado, sabe quando uma criança ganha uma bala e a outra não ganha? logo aquela cara de chororô, que também quer. Então a cor, a, o atendimento home care tem esse outro gancho fantástico. porque Todos os outros que estão na casa vão ficar com aquela querem, carinha que também eu quero. Querem também. Querem também. Isso. É, e aí é, eu deixei ela dormir, né? A filha dela falou, vamos acertar, eu falei, não, vamos deixar isso para amanhã cedo, tarde, tá, tá, vamos nos recolher e amanhã cedo a gente conversa. Uhum. Quando foi no café da manhã, é, a senhorinha chegou e falou, bom dia, bom dia, bom dia, aquela alegria, aí eu, eu já percebi, está tudo muito bem. Uhum. Aí falei, como é que a senhora está se sentindo hoje? ela eu estou maravilhosamente bem dormi a noite uau, inteira uau, estou uau, uau, uau. É, e com aquele sorriso aquela alegria né e aí eu falei uau yes, yes. isso para mim isso para mim não dá impresso professor quando a pessoa é, é, fala para mim que sentiu alívio das dores uhum. eu, eu eu fico tem uma comoção tão grande dentro do A maior do recompensa. A, maior, é, a recompensa. maior recompensa é essa. A maior recompensa eu, é essa. Eu me arrepio, e o da cresce. Eu, me, eu me arrepio até hoje. Né? Da mesma forma que eu me arrepiei agora com, com a energia que está no ar, e me emociono também com, com os resultados dos meus clientes. É, lógico, tô... a gente está mais tempo na, na estrada. É, mas eu, eu me emociono de verdade e, e, e sinto a alegria da pessoa E, e yes, eu comemoro eu, mesmo cada Eu cliente. também comemoro É muito delicioso E eu acho que eu vou comemorar para sempre Quando eu tiver o mesmo tempo de, de campo Que você tem uhum. Eu vou estar comemorando ainda Vai, um É gostoso cliente. Cada cliente é como se fosse o primeiro cliente uhum. E aí é, Tomamos, ela sentou, tomou o café Ninguém falou de dinheiro Ninguém falou de dinheiro. Uhum. Tomamos o um café. E aí eu falei para ela: e avaliação do meu trabalho? De 1 um a 10, quanto é que eu ganho hoje? Uhum. Porque da outra vez ela tinha me dado sete <risos> na degustação. Aí ali que foi para valer, falei: vamos uhum. ver se eu cheguei pelo menos aos 9. E aí ela falou: 10. <risos> Pessoal, segura um pouquinho aí, Jacira. Isso que a Jacira fez com a cliente dela, não fez para se auto-vangloriar. Isso não. faz parte do estudo. Isso está dentro do curso. Por quê? Sempre que você finalizar um atendimento, você precisa... É no método, está aqui. Ó. Por quê? Porque você precisa do histórico do seu cliente. Você precisa avaliar o seu cliente. De que forma que você avalia? Do seu jeito. No para daqui, para de lá, na conversa gostosa, descontraída com o cliente. São... Então, ela, a Jacira ela não, não questionou a cliente. Foi um bate-papo, uma troca de ideia. Para daqui, para de lá, vai conversando, descontraído, cada um com o seu jeito, com a sua molemolência de fazer a sua alegria, a sua espontaneidade, trazendo para a ética do trabalho. Cada um Sim. tem o seu jeito de ser, mas dentro da ética, faça as perguntas certas, no momento certo, respira antes de, de perguntar. Segue lá, Jacira, como que foi? Estou que curioso para saber o fim aí, dessa na história. A hora que ela falou 10, né? hum. todo mundo ficou assim, né? aí tinha acho que umas quatro pessoas na mesa. Oh, o negócio funciona, hein? Oh, o negócio é bom mesmo, né? E aí o assunto mudou para reflexologia. Oh, ó, oh, home care, tá vendo? O poder do home care, de você atender a pessoa na casa dela. Porque as pessoas estão ali, ó, a conversa, ah, eu também quero. Segue lá, Jacira. Isso. Eu também quero, eu também quero. E aí, mas não, não dá para fazer, porque hum. é muito longe, né? Eles são uhum. de fora, são de São Paulo. E aí, são de Pirapozinho da pozinho. é e aí eu também quero, eu também quero. E eu falei, uai, dá para fazer? Uai, dá para fazer como a gente tá indo embora agora. Falei, hum. gente, vamos fazer online. Olha só, online, coisa que eu tenho ensinado de pouquinho a Jacira como não é boba nem nada, ela já aprendeu que no atendimento online dá para fazer também. Também, e aí marquei para os três que estavam lá online, já fizemos né, as sessões deles Mas o interessante que aconteceu nesse café da manhã foi que Quando a gente entrega, professor, com amor, com carinho E que a gente faz é, o respeito ao outro, por vontade uhum. de ajudar O dinheiro vem por acréscimo uhum. Porque até então não se tinha falado em dinheiro Uhum. Depois que matou São Paulo online, né? E que aí conversou com cada um individualmente, né? Uhum. E aí eles já sabiam o preço e tal, mas já foram embora. E aí ficamos eu, ela e a filha. Moram só ela e a filha. E aí, é, essa filha viaja muito, ela fica muito lá sozinha. Então a filha falou, eu quero uma coisa que dê qualidade de vida para minha mãe. Uhum. Né? E aí é, terminamos o café da manhã, a, a mocinha lá que ajuda tirou a mesa do café E ela falou, agora vamos conversar sobre trabalho Falei, vamos, uhum. como a senhora quiser <risos> Aí ela falou comigo assim, é, eu perguntei se você fazia o combo eu uhum. falei, aí eu faço sim. Ela chama o pacote de combo. Uhum. E aí eu falei, faço sim. E ela falou comigo, como é que funciona? Falei, olha, eu faço um pacote com quatro sessões, faço um pacote com seis. É, é, é interessante a senhora pegar com quatro, porque a senhora vai ver se quatro resolveu, se a senhora quer só dar manutenção, uhum. ou se a senhora quer fazer mais. Sim. Ela falou, então vamos fechar o pacote com quatro. Perfeito. Quanto custa o seu trabalho? Aí eu falei, olha, eu vou fazer para o senhor o um pacote compacto por 400 reais. Segura um pouco, Aí... segura um pouco, segura. Pessoal, ela ofereceu um pacote para uma cliente por 400 reais. Agora que vem a história que eu quero saber o final dela, o que, que aconteceu depois disso? Aí ela falou, fechado. Eu vou buscar o dinheiro uhum. Aí ela chegou e colocou seis notas De 100 reais assim, de um ladinho E bem próximo, ela colocou quatro notas E ela falou, tá aí o seu pagamento Como Era assim? o pagamento do pacote E aí eu peguei os 400 né? E deixei uhum. os 600 lá Aí ela chegou e falou assim Ué, não vai pegar? Eu falei, já peguei aqui os 400 do, do, do pacote, das quatro que a gente está fechando aqui, já peguei. Uhum. Aí ela falou, mas é tudo para você. Como assim? Aí eu falei, não, não pode. Aí ela, pode? <risos> eu não quero pode. te dar. Você me ajudou a aliviar só com, essas, com aquela uma sessão lá, que aliviou um pouquinho, e com essa de hoje que aliviou 10, 100% a minha uhum. dor. Não sei quando é que eu vou voltar a sentir dor. Mas se você vier aqui toda semana, eu sei que eu não vou sentir dor. Então isso é uma gratificação por você me tirar de uma dor que eu sinto há anos. Uau! Uau! Fantástico! Então, Jacira, o Aí... que, que você pode dizer respeitosamente para Aquelas pessoas que ainda não acreditam que a gente sabe trabalhar com dores tipo fibromialgia. O que, que você pode dizer? Gente, eu posso dizer a todos vocês. É, tem vários terapeutas e reflexoterapeutas terapeutas aqui nos assistindo, que todos podem confirmar o que eu estou dizendo. Vale a pena vocês, ó, os que estão com vontade de entrar, de fazer... Entrem, mergulhem, entrem com carinho, com determinação, entrem com vontade, com garra, aprendam, estudam, assistam, acompanhem o professor, não percam, eu adoro trabalhar com cinco elementos, eu sei trabalhar com cinco elementos, porque eu aprendi com esse senhor que está aí. E agora vai ficar mais fácil, tá? Agora vai ficar eu mais fácil trabalhar. aprender isso eu sei trabalhar com cinco elementos eu dou conta de resolver a dor física e emocional cliente. mas vocês acham que eu fico com essa essa autoconfiança e não tô sempre buscando conhecimento com o professor sempre sempre sempre, é fonte. sempre. o conhecimento não ocupa espaço o saber não ocupa espaço deixa a gente mais leve deixa a gente mais leve e, e a gente cada dia a gente assiste uma aula repetida eu assisto várias vezes a mesma aula várias vezes sabe que eu, sabe é. que eu faço de vez em quando às vezes eu sou eu, eu fico tietando eu mesmo sabe é porque às vezes eu eu faço os vídeos né faço as aulas e tal e eu, eu, eu me reassisto depois para ver o que eu falei de bom, alguma coisa que eu poderia ter melhorado e tal. Mas eu, quando eu começo a assistir, sabe, eu falo, poxa, esse cara é bom mesmo, hein? Poxa, ele fala umas coisas legais, viu? aí eu começo a me assistir, eu gosto de me assistir. Olha, coisa que eu não me gostava de me ver antigamente, em vídeo, fazer vídeo, não, nossa, não é pra mim. Hoje eu faço um vídeo e eu vou lá assistir e eu procuro fazer as minhas correções que eu vejo para acertar melhor no próximo vídeo mas eu falo, pô, esse cara fala umas coisas interessantes eu... professor, essa é a quarta live que eu sou convidada para participar uhum. que legal eu já participei de mais três lives e eu assisto as três lives e fico assim é aqui, será que eu fiz certinho? aí eu vou lá ah, falei certinho uhum. mas eu vou assistir mais uma aula sobre isso aqui e aí eu, tô, uma aula. Que eu tô sempre na plataforma, eu tô sempre te acompanhando no YouTube, uhum. no seu Instagram, no TikTok, todo lugar que tem aula sua eu tô assistindo. É, as aulas que ficam gravadas eu compartilho. Não uhum. tem como eu mostrar, mas eu tenho uma pasta só de aula sua. Que legal, que bacana. Tudo seu, é uma... pode olhar lá. Tudo seu do do YouTube. Eu compartilho. É um acervo. É um acervo, é um acervo. Então, legal. quando a pessoa fala assim, ah, estou com uma dúvida sobre a insônia, eu sei, mas eu vou lá e procuro a aula e passo para a pessoa. Fala, assista, esse é uhum. o meu professor. Que legal. Ah, estou com uma dúvida sobre dor na coluna, eu sei, uhum. mas eu vou lá, essa é a aula do meu professor. Uhum. Sabe? Ah, e eu, eu compartilho no nosso grupo também algumas aulas suas. Uhum. Sabe, eu tenho um acervo Às vezes a pessoa pede uma orientação Eu demoro um pouco para responder Porque às vezes eu não tem tantas Que eu não acho assim de estalo. Eu tenho que fazer uma pesquisa E aí eu coloco lá ah, deixa. deixa eu fazer Ontem uma mesmo eu coloquei, gente uhum. Aula perdida do professor sobre os cinco elementos Para vocês que ainda tem dúvida No Isso. nosso grupo Reflexologista e reflexo tem sempre, tem, sempre tem uma dica nova. Isso e eu compartilhei comigo, porque terminando essa daqui agora, eu vou lá assistir. E é gratificante demais da conta. Uhum. Venham. Venham, não vão se arrepender. Tá, jóia. Viu? beijo um beijo, beijo pessoal. Até, Até mais, tchau, tchau. Até mais. Obrigada. tchau, tchau. Obrigada, gratidão, gratidão, gratidão.